Oiê, gente linda! Eu sou Jane Giovanni e sejam bem-vindos a mais um vídeo! E para você que está chegando aqui hoje no canal, já se inscreve, deixa seu like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Atendendo a pedidos, hoje eu vou mostrar para vocês como é que faz essa tiara de gatinha. Ó que linda, simples, muito fácil. Você pode fazer para sua filha, para sua sobrinha, para sua neta para presentear ou até mesmo para você se você quiser, né? Eu gravei um vídeo outra vez com essa tiara, teve gente que gostou e pediu para eu mostrar como é que faz. Muito simples, então vem comigo. Vamos aos materiais. Você vai precisar de pérola. Hoje eu vou fazer de pérola, mas você pode fazer com qualquer pedrinha que você tiver em casa qualquer restinho de material ou alguma pedrinha da sua preferência. Cola universal ou cola para tecido, o que você tiver mais acessível. Tesoura, alicate de corte e alicate de para quem mexe com bijuteria, se você não tiver alicate não tem problema, pode fazer com a mão. Arame, esse arame você encontra em qualquer loja de artesanato. Fita de cetim. E uma tiara sem forro. Você pode comprar também na loja de artesanato, é baratinha. Ou se você tiver alguma em casa, você pode, já tiver velhinha, você pode tirar o forro, pode desmontar para poder fazer a tiara de gatinha. Para começar, você vai medir 20 centímetros do arame. Tem essa régua aqui que ela já tem 20 centímetros. Você pode medir. Uma fita métrica, vinte centímetros. Você pega o arame, vinte centímetros, faz uma dobrinha assim. Tá vendo? E começa a colocar as pérolas. Hoje eu vou fazer com pérola. Então aqui eu botei 24. A gente vai fazer uma dobrinha assim. E outra dobrinha assim. Agora você pega a tiara aqui eu já adiantei um lado e a gente vai enrolar a orelhinha aqui aqui não se preocupe que depois a gente ajeita e ela fica bem certinha eu tenho o alica esse alicate a gente dá uma apertadinha pra ela não ficar correndo a orelhinha assim, Aqui, pelo lado de cá. Nossa a tiara está tomando forma. Aí, você pode ir ajeitando a orelha aqui você dá uma esticadinha depois faz assim ó assim você vai esticando e fazendo assim e agora nós vamos forrar, vou forrar de preto pra ela ficar mais neutra no cabelo você vai cortar um pedacinho da fita Aqui eu já fiz para adiantar. Você pode fazer com cola quente, mas eu estou usando cola universal. Por isso que eu adiantei logo, porque ela demora um pouco para secar. E aí você vai cortar aqui na largura da tiara. Aqui, aqui um pouco, ela demora um pouco para secar. Pronto, e é só começar a forrar. Para começar a forrar, você vai passar um pouco de cola aqui. Colar a fita. O lado do acabamento, o lado que for mais brilhoso, é que a gente vai forrar para fora. Aqui. Aí nós vamos começar a encapar. Aí você vai enrolando, vai sempre apertando para ficar bem justinha, chega aqui você vai ajeitar a orelha, aqui faz bem assim para cobrir bem o, o arame. Pronto, chegando aqui, você já colou a fita, aí você vai ajustar bem, enrolar até desaparecer a tiara. Tá vendo? Aqui, ó, desapareceu aqui, aí você vem com a cola aqui. E espera secar um pouco. Se for a cola quente, na mesma hora já tá pronto. E aqui, você chega no limite e corta. Está pronta a nossa tiara. Aqui você bota assim e ajeita do jeito que você quiser. Pode fazer a orelha pontudinha ou mais gordinha. E está pronta a nossa tiara de gatinha. Viu como foi simples e fácil? Agora vou colocar. Gostaram? Não se esquece de dar seu like e se inscrever no canal. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Marque aquela sua amiga que tem vontade de fazer uma tiara de gatinha e acha que não consegue. Viu como foi simples? Espero que vocês tenham gostado do meu primeiro tutorial. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.